Olá pessoal! Sabemos que o emagrecimento é muito desejado por todos. Então, por isso eu trouxe um método exclusivo para a cidade de Londrina e eu acredito que vai alcançar você aí. Eu sou de Londrina, nasci em Londrina, sou Priscila Teixeira, nutricionista, especialista em nutrição estética e emagrecimento e por isso o meu negócio é Londrina.